Esse vídeo é para quem faz combinações sem graças, mas não sabe como mudar essa situação. Olá, sou a Marcela Damaso, sou estrategista de estilo pessoal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, aproveita, dá um like e ativa o sininho para você não perder nadinha do que eu posto aqui. Falando assim, parece que é algo inimaginável, algo que você nunca vai alcançar. Fazer essas combinações é só coisa de fashionista, é só coisa de consultora de estilo, de imagem, de fashionista, e algo que as mulheres que não têm essa profissão não vão conseguir. Mas a verdade é que fazer essas combinações é muito mais simples do que você imagina, e eu vou te provar hoje nesse vídeo. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que as combinações... Elas são fáceis, claro, se você tiver um armário inteligente. Não vou mentir e falar que qualquer uma faz, porque não é verdade. Você precisa ter um guarda-roupa inteligente. Por quê? Quando você constrói uma casa, né, você faz o quê? Você, normalmente, você vai pensar, lógico, na decoração, no quadro que você vai colocar na parede. Mas e aí? E antes disso? O que, que, o que, que vem antes disso? Você precisa de uma boa fundação. Né? Você precisa ter eh, alicerces bons para que essa casa fique estruturada. Você precisa, então, colocar as vigas, as colunas, eh, comprar areia, cimento, pedra, chamar um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro para fazer essa fundação e sair tudo certinho. Bom, recentemente, eh, faz acho que o uma ou duas semanas, tem um prédio na Praia Grande que estava, né, balançando, os moradores ouviram o estalo e foi uma loucura. Também aconteceu de uma piscina, aí eu não lembro onde que foi, que ela abriu e inundou todo, ela quebrou, né, não sei o que, que aconteceu lá, eu sei que ela estourou e inundou todo o estacionamento do prédio. Então, quando você não faz uma fundação legal, que, né, as contas não batem, pode acontecer esse tipo de coisa. E com o teu estilo, não é diferente. Por quê? Quando você só pensa no teu estilo, você tá esquecendo a tua base. Que é ter peças base, ter um guarda-roupa inteligente, saber fazer compras, né? Comprar de forma inteligente para você não ficar com aquele monte de roupa lá entulhado no teu guarda-roupa. Isso tudo constitui uma base. Comprar as peças que têm o seu estilo de verdade, aquilo que você gosta. Não comprar o que você não gosta, porque muitas vezes é isso que acontece, e você também precisa ter alguns elementos aí pra, né, deixar o teu estilo com uma fundação legal. Mas, calma, se você não tem esse guarda-roupa, a gente vai chegar lá, tá? Com esses três elementos que eu vou dar pra você, você vai conseguir dar aí seus primeiros passos, mesmo que o seu guarda-roupa não seja completamente inteligente. Uma das maiores... Uh, mentiras que as pessoas falam é que você precisa comprar novas roupas para você mudar completamente o teu estilo principalmente aqueles programas de televisão que tiram tudo, jogam tudo no lixo independente se a pessoa gosta ou não se é do estilo dela ou não e vai moldar com outro estilo, outra personalidade o que você precisa é ter peças que você realmente goste e que você vai usar e o melhor, que você saiba fazer essas combinações e que seu guarda-roupa inteiro seja um guarda-roupa coordenado, um guarda-roupa inteligente e funcional. Então vamos lá para o primeiro elemento. O que que você vai precisar fazer? Exercitar a sua criatividade. Ah, Marcela, mas eu não sou criativa, então o que que eu faço? Eu também achava que eu não era criativa, até eu entrar na faculdade de moda. Muitos de vocês já sabem, né, que eu comecei a fazer faculdade de processamento de dados na área de tecnologia da informação e eu fiquei seis meses na faculdade. Mas assim, eu construí toda a minha base pensando nisso, né? todo o meu futuro pensando nisso. Então, todo o meu ensino médio, eu fiz um ensino técnico, né? Um ensino é, de processamento de dados, porque era o que eu queria fazer e pronto. Só que um belo dia eu olhei assim e não, não me vi naquela profissão e eu resolvi ir embora. Assim, foi, foi muito engraçado, isso foi muito louco, porque eu tive as aulas, voltei de férias, e eu não me via, simplesmente não me vi mais naquele mundo e eu fui embora, né? Eu lembro de ter ligado para minha mãe e falado, mãe, eu não quero mais, assim, né? Não quero mais. E a única coisa que a minha mãe, duas coisas que minha mãe pôs na, na minha vida, assim, que eu lembro. Uma foi quando eu tinha um ano, que eu ti, tive que ir na formação, na formatura do meu pai, ela me obrigou a usar esse vestido com um chapéuzinho, porque eu só gostava de usar calça jeans, né? Ver que a personalidade, né, vem às vezes que é, assim, não muda. E faculdade, tanto pra mim quanto meu irmão. Né, vocês vão fazer uma faculdade, não sei do que, mas vocês vão se formar. Depois vocês façam o que vocês quiserem. E eu tomei essa decisão de sair da faculdade e fui fazer moda. Só que antes disso, minha mãe falou, olha, Marcela, por que, que você não faz, né, moda? Eu falei, imagina, não tenho criatividade nenhuma. E aí eu fui fazer um curso de desenho pra ver, né, porque na minha época, na minha cabeça, né, eu só achava que é, quem fazia moda era para virar estilista. E eu fiz o curso e eu fui entendendo que quanto mais eu exercitava, né, a minha a minha criatividade mais criativa eu ficava. Tanto é que quando eu me formei eu fui, né, ser estilista, fez de estilo e eu fiz muitas coleções e era um desafio porque toda hora muda, mas tem que ser igual porque, né, você tem que seguir a marca e eu notei que isso, é, que a criatividade vinha da repetição. Né? Quanto mais você repete o que você, o que você precisa fazer, mais criativo você fica. É engraçado falar isso né, de repetição e criatividade, mas foi isso que me salvou. E eu tenho certeza que é isso que vai salvar você também na hora da escolha do seu look e na hora de fazer essas combinações. Então, minha querida, bonita, não espere que de primeira você vá fazer uma combinação maravilhosa, Aquela que você vai olhar e falar, nossa, eu quero arrumar algum lugar pra ir porque ficou lindo. Pode acontecer? Pode. E se acontecer, você me avisa, me manda uma foto que eu vou ficar muito feliz em ver. Mas se isso não acontecer, não fica chateada. Lembra que é repetição. Você vai errar muitas vezes, mas você vai acertar depois assim de uma forma que você nem vai lembrar. É como se você dirigisse um carro. Quando eu comecei a aprender a dirigir, eu, eu, eu morria de medo antes, né? Desde os meus 16 anos, eu queria muito dirigir, eu enchi o saco do meu pai pra me levar numa pracinha, pra, sabe, fazer com que... Eu queria dirigir pronto. E, lógico, meu pai não deixava, porque eu era menor de idade. Quando eu pude dirigir, eu fui. E, assim, eu morria de medo de não saber qual era o tempo da marcha, quando eu tinha que mudar da primeira pra segunda, da segunda pra terceira... É, como eu ia né, olhar, os, mudar os pedais, olhar no retrovisor, olhar aqui na lateral, ver se tem algum carro, ver se tem alguma pessoa, sabe? Mudar a marcha de novo, eu morria de medo disso. E hoje eu faço, hoje, né? Há muito tempo. Eu faço isso com os olhos fechados. Nossa, ficou triste, né? Com os olhos fechados, não. Mas eu faço isso de uma forma bem tranquila e praticamente mecânica. E é isso que vai acontecer com você. Daqui um tempo, se você começar a exercitar a sua criatividade, você não vai mais precisar ficar pensando no que você vai vestir. Você já vai saber ali o que você precisa, o que você gosta, o que não gosta, o que fica bem, o que não fica bem. Mas então, para começar, eu vou sugerir que você faça um mix de estilos com peças esportivas. E aqui, nessa primeira foto que a gente tá vendo, ela tá com uma saia que seria uma saia bem uh, mais glamourosa, né? Que é uma saia com brilho e uma sandália também... Né? bem festiva, bem bonita mesmo, e ela colocou essa camiseta da Adidas, camiseta branca, super esportiva, daquela mesma que você vai para academia. E dá uma olhada como ficou legal. Se você não tem uma camiseta dessa da Adidas, não tem problema, você pode colocar uma camiseta branca, uma camiseta preta, uma cor que você goste, mas faz esse mix de estilo, que fica legal, com peças esportivas. Você também pode colocar uma uma calça jogging com uma camisa e um salto, a gente vê muito isso, ou uma camiseta, né, um tricô e um salto fica bem legal. São essas peças uh, essas peças esportivas que você mistura com peças mais glamurosas, mais luxuosas, ou com alfaiataria, ou camisaria. tá? Isso dá muito certo. E é um início para você começar aí a exercer a sua criatividade. Outro elemento que eu gosto bastante é a calça estampada. Por quê? É muito difícil você olhar assim e ver uma calça estampada, né, eu, eu vou usar assim, porque normalmente as pessoas usam sempre com a mesma roupa, sempre com a mesma camiseta, ou puxa né, a cor da estampa com a camiseta e usa assim. De repente você usa essa calça super estampada com uma camisa, uma camisa que é mais, né, mais estruturada, né, que é... É da parte mesmo de, de camisaria, que é aquela coisa mais formal. aí você pode usar um tênis, pode usar uma sandália também, que fica bem legal, como essa da foto. Isso também vai estimular mais a tua criatividade, colocar mais estampa, mais cor, ou diminuir também, se é isso que você precisa. Em terceiro, use uma peça chamativa. Isso dá muito certo, sabe por quê?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 O então você precisa fazer é sair da sua zona de conforto. Meu Deus, sua louca! Zona de conforto é aquele lugar pra gente ficar tranquila e você me pede pra sair da zona de conforto? Sim, peço. Por quê? A zona de conforto é um lugar quentinho, muito confortável, a gente sabe já o que vai acontecer e é isso que você precisa. Você. E é isso que você não precisa, você precisa de desafios. Você precisa de coisas que vão desafiar você a compor looks novos, looks diferentes... A colocar você num nível acima. Entende o que eu tô falando? Quando a gente precisa mudar, que a gente precisa ajustar algumas coisas, que a gente quer algum, é, sabe, chegar num objetivo, a gente precisa sair da zona de conforto e o que Ralar pra chegar nele. E é o que você vai fazer. Você vai sair da sua zona de conforto, só que assim, vai ser muito mais fácil, porque você vai criar os seus looks em casa. Não vai ter ninguém te julgando. Então, você vai fazer as combinações mais malucas aí da tua vida, coisas que você jamais imaginou que ia fazer, vai fazer aí na tua casa. Você vai experimentar aí umas cores bem diferentes, usar uma camisa verde, colocar um sapato amarelo, sabe? Ai, mas é Brasil, deixa eu ver se fica legal. Porque às vezes a gente tá... Tão assim, enraizado na cultura das regras de moda, de regra que pode e não pode, sabe? Coisas bem antigas, que tinha em revista, que tinha consultora falando que você tem que usar isso, não pode usar aquilo, que você torna isso como se fosse algo real e se fosse uma verdade absoluta pra você. Quando na verdade não é. E daí que vai ficar, ai, verde e amarelo parece o Brasil. Você não é brasileira, querida? né? Eu sei que tem aí alguns pontos, não vou entrar nisso agora, mas são combinações que a gente pode fazer e sair, sabe, daquela, daquela mesmice. Ai, não posso combinar essa cor verde com vermelho porque é da Itália. Ai, não posso combinar azul e amarelo porque é coisa dos correios. Dá uma olhada nessa mulher, como ela tá bem vestida, ela tá bonita e tá confiante. Que mulher não queria ser assim? Confiante, que tem autoestima lá em cima e fazer essas combinações maravilhosas. Pode também usar, sabe, duas cores bem chamativas mudar o cabelo, sabe, fazer um penteado é, diferente, aí é, é hora, sabe, de você usar. Você pode colocar também uma camisa, olha só, camisa estampada. Ai, a gente fala só de camisa, camisa, camisa, né? Poxa vida, por que não uma estampada tá, tá super na moda, eu vendi tanta camisa estampada no meu brechó? Por quê? Porque tá na moda, porque as pessoas estão ávidas à procura de uma camisa com uma estampa que seja diferente, uma estampa que não tenha, sabe, todo mundo ali padronizado com a mesma estampa, com o mesmo padrão de estampa. Isso é importante. Ah, eu só uso estampa de florzinha miúda. Compra um estampadão, né? Lembra sempre de que estampa pode ser um problema e pode ser a solução. Você precisa de uma estampa que te deixe sofisticada, com ar sofisticado. No meu Instagram tem lá falando sobre você evitar algumas estampas, né, um vestido e um outro, corre lá que tem um post meu falando disso. E quanta gente se identificou e quanta gente falou, puxa vida, né, é verdade, esse aqui é muito mais bonito que esse, porque às vezes a gente não para para pensar na estampa. Ah, estampado, eu adoro estampa e compra. E aí você tá aí usando com, sabe, às vezes não tem nada a ver com a tua personalidade, às vezes empobrece o teu look, quando eu falo empobrece, gente, não é assim, cara de rica, cara de pobre, tá? Eu odeio isso, acho que não tem nada a ver, não é quem, sabe, quem tem dinheiro que sabe se vestir, quem não tem, não sabe, isso não tem nada a ver. Mas quando eu falo em empobrecer o look, empobrecer é em sentido de estilo, parece que aquilo não agrega valor na tua imagem, tá? É isso que eu falo. Então você, bonita, vai sair da sua zona de conforto e vai começar aí a caminhar existem coisas bem simples, tipo, troca o seu jeans, sua calça jeans, por uma calça de alfaiataria. Do mesmo jeito que você usa o seu jeans, coloca uma calça de alfaiataria. Pronto. Ah, mas eu uso com camiseta. Eu também uso com camiseta. Camiseta, eu ponho alfaiataria, calça de alfaiataria, ponho tênis, ponho rasteirinha, ponho salto. Isso fica legal e você começa a dar pequenos passos para você sair da sua zona de conforto. E o último, você precisa entender a sua personalidade. Isso é super, super importante. Quando você não entende a sua personalidade, quando você não sabe aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você traz assim, de raiz da sua família, da sua mãe, da sua tia, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, aquela coisa assim, de família, como que você vai construir toda uma identidade, um estilo. né? Lembra que a gente falou da base? Isso também é uma base. Porque quando você for comprar o teu guarda-roupa, né, você vai precisar disso. De onde você sabe que você gosta de XYZ? Né, por que, que eu uso tanto vermelho? Por que eu gosto do vermelho? Hoje eu entendo, porque a minha mãe, eu sempre vi minha mãe de batom vermelho. E isso foi uma coisa, assim, que demorou muito para eu entender e começar a incluir isso na minha vida. Porque era o que eu gostava, mas eu gostava nela, eu achava que a minha boca era muito grande, eu achava que ia chamar muita atenção... Até eu ver mulheres né, fazendo, refazendo uma boca pra ficar grandona e chamar atenção. Né, até aparecer aí, aparecer, né? Angelina Julie, todo mundo, nossa, que boca maravilhosa. E eu, caramba, né? E eu com medo da minha, da minha boca. Né? Unha, a mesma coisa, unha vermelha, é, unha diferente. Minha mãe nunca gostou do óbvio. E eu também fui por esse lado, tanto é que todas as minhas coisas. É, mesmo quando eu uso uh, as tendências de moda, eu dou um jeito de usar de uma forma diferente, de uma forma minha, uma forma mais autoral. Então você precisa entender também aquilo que, aquilo que é a tua personalidade, para você não deixar a sua personalidade ser maltratada por causa de uma tendência de moda, por causa de um modismo, uma modinha, ou alguém que falou que tem que usar... Sei lá, igual falam pra mim sempre. Ah, você é negra, você precisa usar amarelo. Quem sabe você gosta do amarelo, querido? Não vem falar besteira pra mim. Agora imagina se eu acato tudo aquilo que, que falam pra mim, eu deixo de ter a minha personalidade e começo a ter a personalidade alheia. E a pessoa só fala por falar, porque ela fica ali, ó... É... Sabe, é feito manada, uma pessoa, ela ouviu alguém falar uma vez que as mulheres negras deveriam usar amarelo e aí ela sai replicando isso pra todo mundo, pra toda mulher negra. E aí nem faz sentido isso. Não se sacrifique por conta de uma blogueira de mãe influenciadora ou de alguém, de mãe, de tia. Eu sei que as pessoas têm, por muitas vezes, o, o hábito, né, de querer ajudar, de querer... É, fazer com que você se sinta bem, melhor, te ver bonita, mas às vezes elas não entendem a tua personalidade. Se você nem entende a sua, imagina as pessoas que estão fora. É muito difícil a gente passar por esse processo de autoconhecimento por conta disso também. É isso que eu falo no meu curso. É, o autoconhecimento é uma aula que nunca acaba. Nunca acaba. Você sempre tem que se conhecer porque a sua vida vai mudando. E a sua personalidade às vezes também muda. Então, o seu estilo também muda com a tua personalidade. Se você pegar a Marcela, de 20 anos, quando tinha 20 anos e agora, né, prestes a fazer 40, completamente diferente. Eu jamais usaria uma camisa dessa, toda largona, sabe, sem ficar pensando que, ai, tô muito masculina, né, preciso ter o equilíbrio, eu sempre usava assim, ou tudo muito justinho, a camisa era muito ajustada, a calça, nossa, a calça era agarrada. Hoje não, hoje eu consigo sair toda, sabe, com roupas amplas, largas, me sentir bonita, feminina, sexy, elegante, sabe? Então as coisas vão mudando. O que não pode mudar é a sua personalidade por causa de outra pessoa, por causa de outra coisa, fatores externos. Então se existe uma forma que só você usa, eu sempre falo isso, né, do cinto, só eu, né, só não, né, mas eu usava muito isso na faculdade, por influência de uma amiga, não vou negar isso, mas eu continuei usando o cinto dessa forma durante muito tempo, que era ele com a fivela na lateral, eu nem lembro hoje de verdade se isso era moda ou não, mas eu usava muito, usei pra caramba, e isso é um truque de styling, que eu nem sabia que era truque de styling, mas eu já fazia isso. Então, se você tem, por exemplo, esse vestidão amarelo maravilhoso, né, todo todo pomposo, e aí o que, que a maioria das pessoas fariam? Colocar, né? lógico, sandalhona um salto alto, não, você não precisa, não precisa disso, se você gosta, como eu, de usar um tênis, coloca um tênis, né, e aqui ela tá com um tênis preto, nem é um tênis branco que todo mundo usa, né, tá saturado já, em, sabe, colocou um tênis preto, uma bolsa branca e preta que já, sabe, linkou com o um tênis perfeito, tá maravilhosa, é isso que você precisa se sentir, maravilhosa. Ah, eu não quero usar cor, usa seu branco, preto, cinza, usa seu marrom, seu bege. Saiba, claro, que tudo tem um preço. Se você quer parecer uma mulher uh, com mais atitude, mais rebeldia, né? Uma atitude mais, assim, mais forte, o bege pode, pode ser que não te ajude tanto. Tem algumas coisas que a gente pode moldar aí, mas é mais difícil. Questão de, de modelagem também. Ah, eu quero ser muito sexy, muito glamourosa. Não precisa mostrar tanta pele. É. De repente, só um, um pedacinho da pele, uma fenda um pouquinho mais fechada, Ela pode ser bem é, comprida, mas não precisa ser aquela fenda aberta, pode ser uma fenda mais fechada. Isso tudo ajuda. A pochete aqui que eu trouxe para vocês, quanta gente que fala que odeia pochete e não gosta, não usaria de jeito nenhum. Por quê? Tá com aquela pochete enorme, grande, dos anos 80, né? Que eu vejo muitos jovens, muitas meninas jovens usando... Aquilo faz sentido pra algumas pessoas, pra mim não faz, tanto é que eu comprei uma menor, né? Ela não é nada, nada tradicional, vê como, como a identidade, a personalidade é, de base faz muito sentido. Eu já não gosto das coisas que são muito tradicionais, muito normais. Por isso eu comprei essa, comprei numa feira, gente, uma feira da Ladra, lá em Portugal, lá em Lisboa. Assim, passei, olhei, não tava procurando, não tinha a menor... É, vontade de usar uma pochete, mas olhei, gostei, comprei e uso pra caramba, uso até hoje. Sei lá, eu se vai, sabe, passar, se já passou, eu sei que eu continuo usando a minha pochete, uso do meu jeito, uso da minha forma, da forma que eu gosto, e é isso, é a tua personalidade, cada detalhe, cada tendência de moda. Eu falei aqui dos três elementos que farão com que você conseguisse fazer essas combinações legais, combinações que você talvez nunca tenha feito. Então, vamos lá. Tenha ousadia. Sem ousadia você não sai do lugar. Você fica no senso comum. Você vai, sabe, junto com a boiada. Eu conheço muita gente assim, mulheres que têm muito potencial e não estão explorando isso. Se você conhece alguém que é assim, envie esse vídeo para essa pessoa agora. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo para ele, para o YouTube entender que você gostou e que pode recomendar para outras pessoas. E se você também não se inscreveu, se inscreve, isso é muito importante, vai fazer o canal crescer e vai fazer com que mais mulheres entendam que se vestir bem não é frescura, que ter autoestima é algo muito importante para gente. Até em 2023. Se você não me segue ainda também nas redes sociais, é o Marcela Damaso. Estou no Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Eu fico por aqui nesse vídeo, mas a gente se vê lá nas redes sociais. Até lá!